Olá! Querem saber como ficar top em uma arena? Ou querem saber como pescar sem ter que ficar a clicar por muito tempo? Então venham comigo, que eu vou vos ensinar como fazer essas duas coisas de forma automática, sem precisares estar presente. Começando pela arena, muito de vocês, já se perguntaram, como é que os outros jogadores têm muitos pontos na arena. É muito simples, eles usam uma comp boa, ou então eles usam um bot que faz por eles. E vocês perguntam que bot é esse, ele se chama autoclique, se quiserem baixar, estarei deixando na descrição do vídeo. Como é que funciona? É fácil, é só fazerem como eu estou demonstrando. Aqui vocês podem escolher os segundos que preferirem, mas o recomendado é fazer em 0 a 5 segundos. Eu vou deixar assim porque acho melhor. Isto aqui é o mais importante: é onde vai memorizar os cliques que tu fizeste para depois, de forma automática, repeti-las. É verdade, eu recomendo a usarem uma formação, que tenha um buff, para poder dar mais dano, e ser mais fácil. Se a vossa batalha tiver no manual, mentam no alto. Agora, vou acelerar o vídeo e já volto. Aqui, é continuarem a fazer como eu estou fazendo. E prontos, está feito! O bot já memorizou os nossos cliques. Agora é só clicar em Start. Para mim está a SQ, para vocês deve estar F9. Agora como pescar automático, imaginem que vocês compram muito pacote de peixe, não querem estar a pescar o dia todo, basta usarem o autoclique, já não precisam estar o dia todo a clicar, este bot, vai fazer esse trabalho por ti. Agora, também é da mesma maneira, é só seguir os meus passos. Obrigada por assistirem até aqui, espero que tenha ajudado vocês, com esse autoclique, já podem ser top 1 arena do vosso servidor e ganhar muito atributos, e já podes ir fazer outra coisa, e deixar a pescar no Naruto online, obrigada por tudo, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, é só deixar no comentário, não se esqueçam de marcar like, para me ajudar, e fui.